Eu sou, eu sou um jogador muito casual. Pesadelo teu cu. <risos> teu cu. Fácil, fácil. Pesadelo, né? Teu cu. Sobrevivência. Foda-se. Vamos meio-termo, então. <risos> nem eu, nem vocês. Foda-se. Auxílio de mira? Óbvio. Oh, Aí assiste, né, velho? Não. <risos> Foda-se. Você é um jogador profissional. <risos> Ata. Ata. Desaparece. Oh, e rala vai valeu pela presença aí na trova, meu lindo. Não. Não. não. isso não tá acontecendo. Hum, dubladinho, dubladinho, delícia, hein? Hum. A casa tá pegando fogo Corrida, corre Eu não gosto de jogo de terror não, hein só pra, só pra avisar, hein Além de não saber jogar, eu também não gosto, hein Meu Deus, Lily Lily Abre Chuta, chuta Ai, carai! Tá pegando fogo, bicho Tá, vamos, vamos entrar pro outro, outro, outro lado aqui, velho. Abre Porra! Que isso, velho. Oh. Gente, o volume pra vocês tá bom? Se tiver baixo demais, eu posso aumentar, hein? Só vocês falarem. Meu Deus, ela tá lá em cima. Ih. Barrou, barrou meu coisa, velho. Vamos. Vamos encontrar outro caminho, velho. Aí, ó. Quem, quem fez essa porra de casa pegar fogo, velho? Tá baixa, ah, mas você é surdo, né, cara? Você tem problema de audição, velho. <risos> não, não, na moralzinha, na moralzinha, tá baixa. Ah, a, a mina vai morrer, velho. Essa porta eu não posso entrar, velho. Seu mic tá bem mais alto que o jogo, bem mais alto? Não, então vamos, vamos fazer uma diferença. Vamos fazer um. Oh, aumentei bastante hein, velho. Capitão fez pegar fogo. Iii. Aumentei. Se tiver baixo ainda, vocês falam, beleza? Essa, é aqui? Caramba, cadê ela? Pai, cadê você? Agora tá bom? Não, então, então, então fechou, então fechou, gente. Tá bom, então tá bom. Ela tá no banheiro? Lili! ela pulou pela janela! Onde você tá? Eu tô aqui! O pai tá aqui! O pai tá aqui! Ela já morreu? Aí apareceu ela toda queimada. Não, ela tá suave. Oxi, agora a mina tá queimando e tá querendo queimar ele também. Que isso, velho? Essa brisa aí. Nossa, velho. Isso é anos depois da filha dele morrer? Ah, esse é o 1. Um. Teve o um. 1. Na verdade, esse é o segundo, né? Não joguei o primeiro. Kidman Kidman Olá, Sebastião. Há quanto tempo? caras pegaram três. uns dubladores bons, hein, velho? Tô tentando encontrar você tem 3 anos. E pensou que me encontraria no Nossa, fundo achei uma que, que o Satanás a aparecer ali, velho. É Comecei isso? até a suar aqui, velho. E por que é que você tá aqui agora, droga? Você não me encontrou porque eles não queriam. Acalme-se, Sebastian Você sabia muito bem o Never que ia acontecer naquele hospital, eu não sabia? O que aconteceu no Beacon é passado ah. Tem que esquecer isso Você tá parecendo aquele psicólogo Que o departamento me empurrou com ela abaixo Mas ele não tinha respostas Você tem Ih. Você vai me falar Sobre a Mobius. O que é Mobius? Quem sabe Ah, aqueles caras t... Ih, carai Olha os homens de preto aí Tô aqui por causa disto os caras do Mib. Ué, não, não é Satanás, gente. É Alien. Mob é a da Marvel. da Onde conseguiu isso? Você acha Mib ruim? Nossa, Mib é muito bom, cara. Todos. Todos. A Lily tá morta. Eu li o relatório policial. Eu fui no funeral dela. Podemos reescrever a história se quisermos Reescrever história? Pensar uma morte é brincadeira de criança ah. Por que eu sairia das sombras Pra mentir pra você? A Lily tá viva E ela está conosco Mas está em perigo Você precisa ajudar a salvá-la Salvar a Lily? O que foi que fizeram com ela? E aí? <risos> Tira suas mãos de mim Iiii. Eu esperava que viesse voluntariamente, Nossa. Sebastian. Imagina se tomar uma agulhada do nada, e velho. Pescoço. Uma Agulhada no pescoço esperado já é Mas ruim. Imagina do esquecer. nada. A Lily precisa. Não, o gente Smith é Matrix. E apagou. Sebastian? Caramba, precisa limpar meu monitor, velho. Né? Bom. É, ótimo. Onde a gente tá? Está em uma de nossas instalações. Então essa. E é prenderam ele? Tenha cuidado com o que fala. Não sabe o quanto eles são poderosos. Tá certo. Tão poderosos que tem que sequestrar um ex-policial detonado para ajudá-los. Pelo menos o seu senso de humor horroroso ainda tá intacto. Chega de palhaçada. Cadê a Lily? Paciência. As suas respostas estão bem aqui. Ih, uh, os caras vão fazer teste com ele. O incidente no hospital psiquiátrico Beacon foi... um contratempo lamentável. Quem está falando? Nós usamos o conhecimento obtido para construir um sistema Sten novo e bastante melhorado. E o que tudo isso tem a ver com a minha filha? Imagine milhões de mentes conectadas. Felicidade para uma é felicidade para todas. Essa máquina. Esse milagre permitirá que nossa espécie alcance a magnificência. Precisávamos começar com uma mente que fosse pura e limpa o suficiente para suportar milhares de personalidades. A mente de uma criança inocente. Ixi! Vocês conectaram minha filha àquela máquina! Sua filha é bastante especial. A candidata a núcleo mais estável que já testamos Cara, usaram, fizeram Graças teste a Eva, com a filha o dele velho. tem sido um sucesso espetacular Até recentemente Essa cara de vilão Pouco mais de uma semana atrás A Lily desapareceu Simplesmente parou de enviar sinais E o ambiente STEM começou a entrar em colapso Achamos que era só uma falha técnica Fácil de arrumar, então enviamos uma equipe de agentes da Mobius pra para o cara. Não tá com o pescoço assim, encostado no travesseiro. Contato com eles e o stem travou. Pense nisso, estou oferecendo uma oportunidade a você, não apenas de ver a sua filha novamente, mas de salvar a vida dela, algo que você pensava ter fracassado em fazer. Você pode salvá-la. Você ou pode salvar. A escolha é sua. A banheira. Boa sorte. Por que tá. só molho os pés? E por favor, tente cooperar com os membros da equipe que encontrar lá dentro. Sei que não confia em nós, mas temos os mesmos objetivos que você. Tá tudo bem, não precisa. Eu tô muito bem sozinho. Apenas lembre-se de fazer contato assim que encontrar a Lily, para nós começarmos o processo de estação. mas que o vão fi... Vou estar aqui se precisar. Ó, oh, porque a filha dele sumiu na máquina. E outra pessoa vai estar lá dentro caso precise o corpo você dela. <risos> Aonde? Acho que não tem acho que é exclusivo de console em barbinha Cuidado lá dentro, Sebastian. Contamos com você. Exclusivo da Sony esse pai, mano. Não é? Ou eu tô errado? Entrada no stem em é? 3 Tem? Ah, Dois. então não Então Tô maçocando outro jogo então um. Oh, uma mesmo hein velho Não, eu pulei! Hã? Caralho, apareceu de segura e bola para não sei o que. Eu já tava apertando bola. Segura e bola, tô apertando, tô apertando que eu tô caindo aqui. Aí, nossa, pulei, mano. Boa, nossa, sou um animal, velho. Desculpa, gente. O que que aconteceu aqui Quem já jogou o jogo? Isso é... Onde é que eu tô? Desculpe, desculpe me desculpe vou segurar pra correr não véio. Os caras acabou de falar com consome a estamina Vai voltar pra casa Vai ver pegando fogo de novo, hein YouTube, tô... caralho, droga me ajuda. Ixi. Eu tô indo, Aí tá a filha dele atrás dele Tipo, se não, se não se vá lá, mas... Ela se foi Ixi, agora eu tô perdido, velho. Não, não. Quer pôr é ele pra, pra cá, hein, velho? Ixi, velho. Que porra de lugar é esse aqui? <risos> Parecia eu. Porra de lugar é esse que Defendido, eu tô andando, velho. Gostei disso aqui de tipo, correr, perdí disse também não, hein? Ah, uh, só pode tirar quem tá dentro da máquina. What the fuck?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 Pegou fogo, como todo o resto dentro da casa. O que mais? Minha primeira condecoração. Hum. Parece ter sido em outra vida. Talvez porque tenha sido. há muito tempo, né? E aqui, o que tem aqui? Tem fotos de um monte de agentes da Mobius aqui. Está frio, velho? É é? Isso mesmo. Nos avise se localizar algum deles. Você é nossa única linha de e o Kiko, o Guillaume, William. Maidu, Miles, William, Union? William. projetado para parecer uma cidadezinha chamada Union. Ótimo. Seus especialistas também precisam de resgate. E apenas você é capaz Kiko. disso. Obrigado pelo voto de confiança. Mas eu só estou aqui para achar a Lily. Tem mais informações aí. É bom conferir antes de ir. Baker. Mm. Líder da equipe. É o cara que eu tenho que tentar encontrar primeiro. William Baker. A Lily, sua equipe e agora eu estamos todos presos dentro do STEM. Não entendo por que simplesmente não tira eles das cápsulas e acorda todos. Não funciona assim. Sem um núcleo estamos totalmente trancados fora do sistema. Forçar a remoção de qualquer pessoa do sistema A essa altura a mataria E deixaria a consciência dela presa dentro dele Ótimo A Mobius tem alguns planos B brilhantes Você é, mexe a boca é óbvio, não as Jogo Preciso bem feito, né Caso contrário, ela, você E todo mundo que está dentro vai morrer e? E? É, o Kiko? Hoffman. é o Kiko? Psicologia e vigilância essa pode ser cautelosa Dá pra olhar um por um? Sykes Um técnico Mas pelo menos tem treinamento com armas pequenas Vou olhar um por um não, hein, gente Vai faltar, vai faltar dois aí Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra mim olhar aqui atrás não tem nada Minha mesa Tá suave Partiu Um gato. gato preto. Eu lembro de ter um gato. Com... um Olho um vermelho. Ixi, velho. Um projetor de slides. De onde minha memória desenterrou isso? Ensino fundamental? <risos> Época anterior, os telefones. Ah, ele pode usar, né? Sentar, usar...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 Por que eu mentiria sobre isso? Pra me manipular para me fazer agir como um bom soldadinho Você já mentiu para mim e Toda a nossa amizade foi construída em cima de uma mentira Ok, entendi E não te culpo por se sentir e assim. da o game. Você nunca vai saber como eu me sinto Até perder sua família Eu nunca tive uma família pra perder é. as pessoas que me trouxeram a esse mundo E me tratavam como um fardo Em vez de uma filha Melhor ter amado e perdido? É isso que tá dizendo? Talvez pelo menos você teve pessoas que se importavam com você. Bom argumento. E aí? Não, e não sai, né? Não tem mais nada. Oxi, aí trouxe uma pílula aqui, velho. Gel verde. Hum. Ah, encontra inimigos mortos. Ah. E eu, eu, eu ah, aumento minhas vi habilidades vi. com isso aqui. Aí toda vez eu vou vir passando uh, e, e olhando esse projetor, sempre vou encontrar uma slide de novo. Ah, ele vai olhar o projetor de novo. Caralho Não era, não era pra ter sentado. Eu saí de novo. Uh, Carai. Pronto. Vamos lá. Ih! Yeah. Um espelho. Como o deve ser uma saída. Porque minha memória não podia fazer portas normais? O gato tá dizendo não, hein? Ah. Ah, nossa, pra mim salvar as coisas que eu faço, eu tenho que vir num terminal desse? Não, deixa eu já salvar aqui, velho. Eu não tô afim de, de voltar de novo, não, velho. Criar um novo espaço. Vamos criar aqui, velho. E fazer esse começo tudo de novo? Não, vamos salvar aqui agora. Salvo? Uma coisa pra esquerda. Encontrado em inimigos mortos. Lá vamos nós de novo. Pro espelho. Você faz, você mete a mão aí dentro e. E vai entrando. <risos> ixi, já, já começa com com. ixi oh, não. <risos> Ah não Lili, o que foi? Ó, deixa eu ver se abraçou ela fez você pegar fogo, hein A cabeça do boneco rascou Ah, não, não, mas aí não é costura. A mamãe conserta pra você Ela conserta qualquer coisa Ela ri pro pai, né? O homem vai consertar, mas eu vou dar um sorrisinho pro pai. O pai que deu ideia. O que foi? Tô tonto. Eu tenho uma família maravilhosa. Uma esposa incrivelmente inteligente e linda. Por que eu não estaria bem? Por que, que eu não estaria bem? Vem cá, Mayra. Você anda trabalhando demais. Está começando a delirar. Como é jogo de terror na hora que ele olhou pra baixo, eu olho para baixo e olho para cima de novo e olhar para a cara. De... Eu achei que ele ia olhar para a cara dela e deu o satanás ali, tá ligado? Fica esperando susto de todo lugar, né? Vira para a esquerda, ah, susto. Vira para direita, ah, susto, tá ligado? Tipo, qualquer, qualquer coisa esse é motivo pra, pra ficar. Ih... E aí? O que, que faz? Como Como vai? Não vai? Esse é o lugar certo? Ou oh, mas ele pode criar qualquer coisa com imaginação? Tipo, ele recriou o projetor lá e tal, né? Não sei, né? Mas o que? Ah, <risos> tipo. What the. F Biche Ah, jogo com estamina... Esse mundo já existe? Oxe. Pô, oh, na moralzinha, velho. O jeito colocado no fácil, hein? Eu já tô ficando com medo aqui, velho. Posso sentar nessa cadeira? Eu tô meio cansado. E aí, velho? Dá pra interagir com isso aqui? É? Será? 102. Oxi, a porta aqui, ó. William Baker. Trancada. Oh, essa câmera não move meio devagar, não? Você acha que a câmera tá movendo meio. meio devagar? Nossa, a porta é meio clarinha aqui, é diferente. Não abre. Não dá pra pegar. Ixi, tem um, um olho ali, velho. Um cara morto, vixi. porra é essa? Eu que te pergunto, what the fuck, velho? Esse é o líder do bagulho? Esse é um dos caras da equipe de busca. Olha ele morrendo. Baker. Caralho, mano. Olha pra isso, velho. Que brisa. Ele tá dentro de alguma... Ah, não. Esse aqui é o... Coisa de iluminação, né, velho? A mosca parou, velho Alguém tentou bloquear a saída Ou a entrada Tinha mais coisa pra lá Eu não, não olhei Eu voltar lá, ó. Tem um arquivo sádico. Ele tirou a foto, deve ter se divertido congelado no tempo. Caralho. Então é um assassino dentro desse mundo. Tem mais coisa dentro disso aqui pra pegar, gente? O meio escuro agora, né, velho? Entra no globo. Entra no quadro do morto. Quadro do morto? Quadro do morto? Ah, aqui. No quadrado, no quadrado. Ixi, essa brisa, velho. Caralho, posso pegar a arma dele? O líder da equipe. Uma bala. Direto na cabeça. Ah, mas os caras deixaram aqui. equipe. Dá essa arma aí, mano. Na moral. Você viu, Barbinha? Dá arma aí, velho. Oh, não dá arma, mano. Ele não dá arma, velho. Fica na frente da bala pra ver se salva, ele é poda, velho. Bota sua cara ali na frente só pra ver o que, que acontece. Trancado. Aberto. Ah não, eu vou pra cá. Chão orelha. É um olho. Esses quadros de olho estão em todos os lugares, né, velho? Ai, cacete, velho. a escada. Merda! Mas quem era? Não quero saber quem era, não, velho. Na moral, a gente tem uma porta aberta, velho. Corre à vontade. Ó, tem o segundo andar e uma porta aberta aqui embaixo, mano. Uma cadeira olhando pra porta e um bagulho barrando. É Esse não tem ouvido um passo pra lá, hein, velho. Tô gostando disso, cara. Ah, a mina ela carrega rápido, né? Esse aqui acho que é pra vazar, né, velho? Tem mais uns andares aqui Vou dar uma agachada Outro arquivo Não, ele olha de costa pro lugar, né? Ah. consigo arrastar isso aqui? Ué, apareceu a parte R1 aqui, né? Tem um dei lá do lado de fora. Do Mu, do Gico, É. Outra cadeira aqui, olhando pro corredor Essas paradas é meio estranho, velho Ixi, e essa sala aqui, velho? Vou olhar aqui atrás, só pra ver se não tem ninguém Ah, mano, isso aqui é meio estranho, hein, velho Essas coisas não, hein Um agacha Mano, eu não lembro que botão que, que esgueira Acho que é R3 É o um cara correndo Ah, tem um assassino Aí ele tira a foto e para o tempo Vou mostrar o cara morrendo o que foi isso. Churiço. Tá Bola, bola entra e sai da cobertura Ah. Dá pra me trocar uma porrada com esse cara não? É acabar com o jogo aqui? Quem era esse? Como membro da equipe de busca, I... Tipo, hum, eu sei que ele tá aqui, mas eu vou fingir que eu vou embora. É, o, ba... é, o básico é realmente comendo a porrada, né, velho? Isso que é o foda, velho. Não, mas tem, se bem que tem alguns jogos que tipo, você acaba o jogo só de, de fazer um bagulho, tipo. né? Ó, porque aquele cara ali correu e levou a facada, tá ligado? E se eu fosse pra cima? Eu não sei como é que eu levanto meu personagem. Ah, R1. O. <risos> o. Oh, oh. Ixi. O Tenho que conseguir sair daqui. Você tinha pilha, né, velho? Aqui você tem pilha pra essa, pra essa lanterna aí também. Farcar 4. É, se não me engano, se o cara falar, ó, oh, você fica aqui parado aqui esperando. Você vai lá fica parada. Né? Voltei pro lugar inicial? Puta, dois lugares abertos agora, velho. Ô, oh, merda, mano. Eu vou entrar aqui, velho. Ixi, velho. Sangue, hum, sinal ruim, hein, velho? Trás da porta, feche a porta. Tem um cara com a serra, outro arquivo. É, mano, cor corajoso. Corajoso? Tô me cagando, velho. Essa aqui eu não tentei entrar ainda, não. Eu já pensei que era aquela, aquela pegada. Sabe quando você sai se fode? Então. Achei que ia ser isso aí, velho. Essa fita aí, velho Ih É pra descer? É pra pular? Ou você não desce? É, você não desce não, velho Eu não desceria não, velho Começar que eu nem entrava nesse rolê aí, velho Foda-se X duas vezes você chuta a porta? qualquer porta? Até as trancadas? Quebra elas? Deixa eu voltar lá Então vamos pro pau, véio. vem. Vem. E é não, fazão. Não? Ah, droga. Ah. Acho que tem um corpo aqui, velho. Ih, estranho. É o cara do teleporte, velho. Rapaz, isso não é difícil de falar, hein, velho. Mas muito obrigado pelo follow, mano. Seja muito bem-vindo aí, velho. Que isso, cara? Estranho, velho. Não examina nada, não. Ele só entra um elevador aqui, velho. Onde eu vou? Aí abre a porta e... Ah, satanás. Sangue e uma passagem. Ixi. Satanás levou alguma coisa pra lá ou tirou alguma coisa de lá, né? Só os presuntos, mano. Oh. Todo mundo que morava nesse mundo morre... tá morrendo? aqui, velho. Fechou a porta e agora tem uma câmera. What the fuck, velho? Que porra é essa? Tem mais presunto? E agora quando eu vim pra cá criou outra... Ixi, velho. E estão ficando enfileirados. Isso, né? Bom, bom sinal não, hein, velho. Ai merda! Bate, bate, bate! Soco, soco! Bate, bate! Ah oh, merda... O, ca... o cara vê o... o cara que acabou de matar um cara na frente dele com a câmera... E a primeira coisa que ele faz é tipo, ah vou tirar a foto minha, deixa eu tampar meu rosto. chegar chutando e, ah, e... Batendo com os um olhos fechados e... Ah, socorro! Gritando... Porra, é essa que isso, velho? Ai! Tem um bichão aqui, velho. Várias cabeças e uma. E aí? Valeu. Nem vou olhar pra trás, velho. Nem vou olhar pra trás, mano. Tá um maluco? É o Fogs. Ai, cacete. Ai, caramba, bati a cara aqui, velho. Merda. Tô preso aqui. Talvez não. esse aqui foi fácil, hein, velho. Precisei nem caçar, o já veio pra minha cara. Força, irmão! Vamos! Ai, caralho! Cacete! Que merda é aquela? Eu que te pergunto, que merda é aquela? <risos> um rato. Ih! Uh! radicalmente a vida. É, pega um alexospirose de, de, de habilidade, né? Pô, oh, não quero descer não, hein? Na moralzão. <risos> ah, não tô escutando ela. Mas aí você tá esperando que ela seja Já foi escandalosa também, né, irmão? Mano, tem um lugar reto pra seguir. O que, que significa? Tipo, vem por aqui e boa, tá ligado? Quebrou a parede, velho? Pra matar, atacou a faca. Oh, mas você é ruim, velho. Irmão. Não, não. Essa vai ser minha arma? Não, você já merecia ter morrido na hora da foto. Na moral. <risos> É, então, né, velho? Vou botar no fácil esse jogo aqui, velho. Dá pra mudar durante o jogo? Tá legal. Que porra tá rolando aqui? Vou hum. ficar parado pra ela se regenerar mais rápido. E não regenera tudo, regenera só um pouco, ah. Tá bom, né? E agora, como eu regenera o resto? É itens, né? Onde eu acessava os itens mesmo? Acho que é aqui, hein, velho. Mas não tenho itens pra eu acessar. Eu tenho só o gelzinho verde, velho. Faquinha de grátis? Ah, mas do jeito que ele ganhou essa faca... É melhor não ter ganhado, né, velho? E agora, onde é que eu tô? Cara, eu não sei onde você tá, velho. Mas eu não queria estar nesse lugar, não, velho. Na moralzinha... Tô bem suave. Dá pra olhar nada? Ah... Seringas médicas. Restaura a saúde. Ah, tá. Posso ter no máximo três. Tá bom. Não, já gastei a minha. Levanta. Ó, oh, tem um mundo lá fora, né? Dá pra ir. Mas deixa eu vir aqui... A porta fechou, velho. Que isso? Um diário da casa abandonada? Tá. Acabei de receber a ligação. Agora sim o motivo de todas as coisas que estão acontecendo nos últimos dias. E o pior cenário possível. É o pior cenário possível. Mas pelo menos não preciso mais fingir. Uh, o que eu vi, todos mudaram. É tarde demais para salvá-los. Chegou a hora de colocar o meu treinamento em prática. Que Deus tenha piedade das almas deles e da minha. Ah, fifi. O quê? V-Raising? Ah, eu vi lá, mano. Não sei se me atraiu muito o jogo, velho. Não sei. Vocês gostaram do jogo? Ah, ele encontrou uma pistola. Uma P-2020. estava quando eu precisei de você. Mas esse seja certo Lily, Espero que esteja aqui Tá longe, irmão Quantas horas de jogo é esse jogo? Vai estar tá daqui a 20 horas No que eu fui me meter? Kidman Sebastião, onde você estava? Perdemos você Eu não sei Mas com toda a certeza não era uma cidadezinha pitoresca Tem uma coisa bem ruim acontecendo aqui, Kidman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 Pistola Definir um atalho Pra cima, né? Pra esquerda E a seringa pra direita Tá pra entrar no ato? Sou X-Men? Ô, cara, muito obrigado pela presença, mano Boa noite pra você, hein, mano Bom descanso aí, valeu pra caramba, hein Valeu muito aí, que quiser colar de novo, está tá ligado? Todo dia nove da noite. Fala <risos> ah, sem pai. Eu não vi o que, que a Erva faz. Não vi. O que, que ela faz, gente? Então, eu vi, eu vi mais de uma pessoa jogando esse v aí, mas não sei se me atraiu muito, cara. Talvez depois que começar a jogar, talvez eu me interesse, tá ligado? Mas de. de... Tá assistindo assim não me atraiu muito, não, velho. Oh. Pobre coitado. Deixado aqui pra apodrecer. Ih, sem pai. Aí. Não se preocupe, Sebastião. É só uma cidadezinha pacata. Aham, uhum, é sim. É... Os caras saem de rio falavam a mesma coisa, né? Ah, Não tem nada aqui, não tem nada aqui, só neblina... Blá. Enfermeira, cabeça de pirâmide, os Precisa comer... Pele e osso... Como? Precisa Oi. comer. Oi! Ei! Preciso comer, pele e osso, preciso comer, Vi. Melhor verificar. Yeah. Oi! Precisa comer. Vai, come. Pele, osso, coma. Precisa comer. Limpe o prato. Precisa comer. Pele, osso. Eu disse coma! Caralho, pronto, quebrou o nariz dele. Não sou eu, tô fazendo o que melhor pra você. Mas o que é isso? Errou esse oh, também é um puto também, né? Perdeu a arma. Porra. Mas você não me ajuda também, né, velho? Agora que eu vou se tentar com ela, não eu. facada <risos> não dá dano? Puta merda, velho. Ah, aparentemente nem bala dá dano, né? Agora é minha vez. Eu tenho seis balas, velho. Errei! Ah, não, velho. Cadê minha faca, velho? Ai, meu, meu cu, velho. Agora eu bato? Bate, não? Ele não bate. Ah, beleza. Achei que era tipo um neon que dá uns... uns... Uns rodopios, caralho, né? Tem aqui, velho. tá não sei aonde. Vou ficar atrás do sofá pra eu ficar preso. E aí, velho? Uma cama. Ah, não um sobe aqui. Escalar? Ah... É. Ele dá facada? Ele dá? Onde arrumou essa faca aí pra dar facada, velho? Porque eu tô, eu tô com a faca aqui e até agora. Né? Kidman. Que rápido. Descobriu alguma coisa nova? Luiz? Descobri que aqui é realmente como o Beacon. As pessoas daqui estão se transformando em criaturas. Droga, mas o que aconteceu? Eu sei lá. Mas quer dizer que a Lily tá em perigo e não simplesmente perdida. Sebastian. Qual é a Kidman? Deixa comigo, eu vou encontrá-la. Esse cara aqui já tá quase morto, né? Esse cara aqui tá morto na real, velho. Ela matou ele, velho. Não dá pra dar uma fa... Ah, agora eu consegui dar facada. Agora que eu não preciso mais, né? tem dica de alguma coisa aqui pra que eu pudesse olhar? não tem né o que é isso aqui? remédios e... sei lá é ligar e desligar tudo, tudo fechadinho Pô, acho que não tem nada pra me olhar aqui não, hein? Na moralzinha. Cara, ia embora, velho. Posso pegar uma fruta, mano? Não posso. Então vambora. Né? É, por aqui foi onde ele entrou, foi derrubado. Oh, porra, parede invisível. Cara, eu gastei três balas, velho, pra matar um bicho. Sendo que eu só precisava de uma. É, então, né? Como é que, como é que se desconecta? Só pra saber. <risos> no tutorial foi adicionado, até com a corpo. Deixa eu ver um deslizamento. Cara, o jeito que essa câmera mexe tá me deixando enjoado, velho. Se mexe a câmera... não sei, velho. Bate nas caixas. Hum, tem como bater na caixa? Ah! Munição. Olha só. Sal? Não é não. É pólvora. Né? Ahn... Uh... Pra criar munição e outros itens Engrenagens, né, peças de armas hum. Pra melhorar a arma, achei que era pra criar uma outra arma Ah, então tem caixas específicas que eu posso quebrar Ah, tá, tá, beleza Tinha uma outra caixa dessa aqui lá atrás? Tinha não né, acho que foi impressão vai Impressão Cansou, né? Nossa, ele cansa rapidão Acho que não pode chegar deixar ele chegar A ficar sem estamina Senão demora mais pra aumentar, né? É Ué Escalou? quer escalar, velho Queria entrar no carro, né? Tá com a porta aberta Tá escalando o bagulho, velho? Mano, tem alguma coisa aqui que eu posso pegar? Não tem? Apareceu outro, outro símbolo aqui, velho. Não era de escalar. Usar. Ó, vai, aparece. Aparece. Aqui, ó. Opa, opa, opa, opa, opa, opa. Usar. Ai, merda. Só parece escalar, velho. Escalar. Usar. Ah. Vamos! Nossa, que sacrifício, velho. Cara. Cara. Tem sim, mano. Tá aparecendo ali o usar, velho. É que some rapidão. Aí, ó. Olha lá os. Ah, é uma buzina. Vai tomar no cu. Toma no cu. Vai tomar no cu. Vai tomar no cu. Filha da puta. Filha da puta, mano. É uma buzina, velho. Ah. Mano. Filha da puta, mano. Nossa, cara. Que... O que é agora? Que merda. Que merda. Vixe. Vários zumbis. Ah, não. Vários caras correndo. De vários zumbis. Do seu lado, mano. Deixou o cara morrer, velho. O esse Oni, não... nossa. Olha, eles não só comem não, eles vão lá arrancar os pedaços do cara, velho. Membros da Mobius. Então alguns ainda estão vivos. Droga, essas coisas estão por todo lugar. Quero entrar lá e dar uma dura no cara em troca de informações. Ah. Vamos, desistiu. Ó, oh, Dedezão, como é que você tá, mano? Muito obrigado pelo sub, meu Cinefix. querido. milagre é esse, Pois é, né, mano? Como você tá, mano. Muito obrigado pela força, velho. Valeu muito pelo sub, hein. Valeu muito, muito mesmo, mano. Matar furt furtivamente? Eu posso dar a volta sem precisar matar, né? Ah, ele suga o gel? Hum. Ah, é um outro ícone condicionado. Nossa, estão macetando o cara ali dentro. Tem um cara na porta, esse cara eu não tinha visto. É, então, né, velho? Só falta de tempo aí, estudando, trabalhando, né? Não, mas esse bicho faz barulho, hein? E esse aqui não dropou nada pra mim. Mas aí se chamou a atenção de todo mundo? Uh! Tá legal. Espero que segure. Você não tem esse recurso suficiente para tá matar todo mundo, né? E não é. É, a maior parte do jogo você tem que ir no stealth, né, velho? Ah, olha só. Achei seringa aqui, ó. Achei seringa. Achei um livro. Esqueci como agacha. Ah, é R1, é R1, é R1, é R1, é R1. Né? Né não, rapaz? Não se aproxime. Tudo bem. Calma. Não atira. Eu não vou machucar você. Olha só. Ih. Beleza, cuidar quatro horas, mano. Eu tô Beleza, a deles, deles, mano Valeu muito você por colado é aí pra dar o sub, velho Valeu muito pela força, hein, mano Você pode não ser uma daquelas Bom descanso pois aí, velho Valeu muito pela presença, velho que do meu lado. Tem razão Não trabalho pra Mobius Mas fui mandado aqui por eles Ele tá atrás da pia dele, Rafi Isso que é foda, mano fora. O que podem fazer? É, eu vi É, verdade, hein, mano Pra sua sorte, seu parceiro tava disposto a se sacrificar para você poder fugir Ele não era o meu parceiro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 Eu já te disse. Estamos do mesmo lado. Hum. É o Kiko? Não, o Kiko junto. é a mina. Kiko é a mina. Sou Sebastian Castelhanos. <risos> <risos> Sou o Neil. Liam O'Neill. Então você não é da Mobius, mas te mandaram pra cá? Por quê? Eu procuro minha...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 Mas tenho captado tudo que é tipo de sinal estranho no meu ah, comunicador desde que chegamos. Com, com, onde eu upo é as coisas? Até sua origem. Como eu faço isso? Onde Seu eu faço isso? o comunicador upo? também pode captá-lo. Quando eu estiver lá fora, verifica. Você vai ver. Vai captar outros sinais quando eu estiver lá Não, fora. Não, eu vi, eu vi, eu vi. Não tiraria pedaço rastreá-los para descobrir o que... Sem chance. O núcleo primeiro. É o único jeito da gente sair daqui. Como quiser. Vamos parear os comunicadores. Assim posso te avisar se achar alguma coisa. Tá, ok. Acho que não tem problema. Uh... Lá fora é mais perigoso do que eu esperava. Alguma ideia de onde eu posso conseguir armas e suprimentos? Eu tentei falar sobre um outro sinal, mas você não quis ouvir. Bom, tô ouvindo agora. Captei algo de dois membros da equipe de segurança da Mobius que estavam falando sobre esconderijo de armas. Rastrei e pegue equipamentos. Talvez estejam lá fora e te ajudem. Vou pensar ah, em respeito. Oh, é, cara. Eu tô completamente sozinho aqui. Proteção seria bom. Talvez se não tivesse deixado o seu último guarda morrer por você. Que seja. Vou marcar o um sinal no seu comunicador. Rastrei ou não. Pouco importa. Ah, mas o cara é vacilão sim, também, sim. né, velho? O único uma cara uma que podia salvar ele, Vai, valeu pela magia. Cinco membros na equipe de busca. E, espera, você disse tinha? Encontrei o Baker. Ele morreu. Não. Ah. Não me admiro, ele focou em um sinal poderoso e foi investigar. Eu disse Bem, que devíamos solicitar a extração e informar as descobertas, deixar o trabalho perigoso para os outros. Mas ele não queria saber, sendo o líder da equipe e tal, sempre teve que ser o corajoso. Na minha opinião, tem uma linha tênue entre coragem e burrice. É, também tem uma linha tênue entre ser prudente e covarde. Dá na mesma, não tô dizendo que eu tô feliz que ele morreu. Que tipo de babaca você pensa que eu sou? Eu espero que os outros estejam bem. Hum. Aviso você se encontrar mais alguém. Bom, tomara vale que tem mesmo, né? Valeu. Eu gostaria. Valeu, Rafif, pela magia também, mano. Aquelas coisas são bem resistentes. Só com muita bala pra largarem do meu pé. Tem alguma coisa mais potente aqui? Não aqui, mas provavelmente vai achar alguma coisa lá fora. Esse lugar foi projetado pra ser pacífico, mas a Móbius e poder de fogo andam juntos. Oh. Sabe onde eu posso achar um pouco desse poder de fogo? Tá bastante caótico lá fora Você não vai encontrar um amontoado de armas pesadas juntas Mas eu vi alguma coisa útil Perto de um BBTP abandonado aqui. BBTP? Vou marcar a localização pra você Mas tenha cuidado Tinha um monte daquelas coisas andando ao redor Então você tá preso aqui faz uma semana? Já faz tudo isso? Nossa, o tempo é meio fluido aqui Era pra ser um serviço simples, entrar e sair Tipo chegar em casa pro jantar Simples Caralho. Isso é diferente de tudo que eu já vi antes como assim? Instabilidades costumam acontecer quando um núcleo some, mas... O que tá acontecendo é mais do que isso. Esse lugar tá desmoronando. Usamos o emissor de campo estável, mas não tá funcionando como deveria. O que é o emissor de campo estável? Se a Mobius mandou você pra cá, já não devia saber essas coisas? É. Mandaram bem mal informado, né? Ó o bagulho pra me salvar o jogo aqui, velho. Só aí em cima desse aqui. Foda-se. Não, deixar não, pô. Tá maluco? Tá, coelho eu não preciso falar mais. Uh... Caralho. Se ele tomar um café, a saúde enche inteira. Vamos tomar um cafezinho aqui, velho. Cafezinho quente. vai fazer eu me sentir melhor aqui, ó. Tira toda a emoção. Mais munição. Ó, agora eu tenho 10 balas, hein? Bancada pode ser usada para criar munição e itens. Hum. É aqui eu tô vendo que eu vou ter que voltar Para cá mais vezes, né, velho? Criação, melhoria de arma. Vamos ver criação. Ah, eu posso criar mais munição. Ah, cada... ah, eu crio duas balas. Crio uma bala, uma bala, uma bala. Capacidade de munição: tempo de recarga, cadência de tiro, poder de fogo. Eu tenho cinco? Preciso de vinte? Eu então, não consegui fazer nada. 90 pra ter mais poder de fogo. 20 para regar, regar mais rápido. 30 para, Nossa. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Oh, Ó, apareceu mais, hein. Apareceu mais... Agora eu tenho 15, agora tem tenho 15. Falta mais 5 aí, hein. Oh. Consegui mais 30. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que dá pra me usar. Acho que não. Vou voltar aqui. Ah, imagino, rapaz. Passagem de munição. Ah, é sempre bom ter mais... Mais uma bala? Ah, não. Esse tá me zoando. Aqui é 20% ou mais uma bala? Mais uma bala, porque eu vou errar, velho. Que foda, velho. Só criei mais... mais uma bala porque eu sei que eu sou ruim de mira, velho. Tá. Que eu tenho aqui o lugar que eu vim, né? Demorado, né? Demorado, né? Mandinha, Ih! mas o que? Quem é. Ah, ali era a missão principal. Vai no espelho. Vai no espelho, melhor. Pera aí, pera aí. Tem um, tem um mapa aqui, né? Um, é, um mapa que não dá pra ver muita coisa. Ó, oh, é aqui que tem mais armas, né? O espelho? Não, o que, que vai ser... O quê? Ó, a missão principal vai ser esse roxo aqui, né? Esse roxo. Esse verde. Roxo. Não sei de onde tirei roxo. Ó, vou entrar então, hein? Eu falou para ir no espelho. Ah, de volta pra delegacia. Aí tem um local aqui pra arrumar as coisas, né? A bancada lá. É, mano. Ixi! Sentar? Você teve aquela. Acabou de ter uma visão que era um negócio ruim, vai sentar aí? Mas que porra Ei, me deixa oh, Mas ele daqui. também procura, né, velho? Detetive Castelhanos, que surpresa agradável Bem-vindo de volta Você de novo? Como tá aqui? Poderia lhe fazer a mesma pergunta De qualquer forma, é bom ver um rosto conhecido Mesmo que esse rosto já tenha visto coisas demais Parece cansado, detetive Posso ajudá-lo a se recuperar Iii. Como antes Melhorar? Iii. Ah, ela que vai dar o up? Recuperação, compro habilidades para melhorar a sua saúde Ah, o gel verde eu vou usar nisso combate, né? Atletismo pra correr mais rápido. Nossa senhora, velho. É, velho, o único que dá pra me poisar é o da arma. Então, acho que não vai ser agora que você vai me ajudar, velho. Eu não entendo. Esse lugar. Você. É como em um Beacon. Mas aqui não é Beacon. Aqui é Union. Tudo me parece. Aqui não é Beacon. Aqui é Union. Essas paredes. A cadeira. Você. Pra mim é como se nada tivesse mudado. E aí, o que, que faz? Levantar? Eu posso levantar o que eu quiser. Bacon? Então, se eu quiser fazer... Ah, melhorar minhas habilidades, eu tenho que sentar ali. Tá, aqui eu já sei que é pra sair daqui, né? Gatinho. Deixa eu ver. Eu acho que eu não peguei mais nada, não, velho. É, não peguei mais nenhum, não. Essa porcaria vem em ordem, né? E acho que também não, não vai ter um. Um pouco mais de gel verde aqui, né, velho? Ah, já tá marcado como se ele tivesse morrido aqui, né, velho? Eu nem. Eu nem coloquei isso. Ali, ó, o Onil eu não tinha visto, né? Ser a ponta da faca é um trabalho perigoso. É, pra cá acho que não vai ter mais nada não. Acho que o gato preto é o vilão do jogo. Estranho, né, velho? A gente tá com quanto tempo de desse game? Quanto quanto tempo já? porque eu acho que é a pegada vamos salvar aqui por cima e aí amanhã a gente continua, né não, mas é 1h56, mas acho que foi 40 minutos só da gente trocando ideia deixa aí 1h20 amanhã a gente continua, vamos fazendo saguinha de 1 hora e pouco por dia beleza? vamos deixar assim, amanhã a gente, a gente segue o jogo, tá gostosinho, tá legal mas amanhã a gente segue, beleza?